Terceiro momento. Incorpora o registro da memória celular. Frequência de luz da energia fria vibracional curadora e radiestesia magnética imantada. Com o microfone. Ah, o micro aqui! Olá! Olá, queridos ouvintes e amigos da nossa vibe mundial! Eu armei de gurmandinha aqui para conversar com vocês. Agora, né, às quartas-feiras, às 17 horas, horário novo. E já vou pedir para vocês o seguinte: Né, Jean, é, vamos, vamos, vamos convidar algum ouvinte né, que quiser participar do programa que não está, talvez, que esteja com algum problema emocional, físico, seja lá qual for, que eu vou passar energia fria vibracional curadora, né? Então, nós vamos atender os dois ouvintes, passar energia fria vibracional curadora. E caso tenha... Já tem? Alguém? Ah! E caso alguém queira também é, perguntar sobre os sonhos, o registro da memória celular, essas coisas todas... Estamos aí para explicar para você, tá bom? Então, o telefone da rádio é 31710221. 31710221. O pessoal já está entrando aqui, a Ju já entrou, a Sami também no Face, a Ju no Insta. Que sejam muito bem-vindos e vamos começar o nosso programa. Eu não sei se tem ouvintes novos, tem aparecido muito ouvinte novo, sabe, Jean? Aqui na, na rádio. E muitos deles ainda não me conhecem. E pergunto assim: com que, que você trabalha? Daqui a pouco eu vou explicar, porque já tem ouvinte na linha. E vamos lá, vamos atender o ouvinte. Alô? Boa noite, James. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom e, com você? Tudo bem, e você? Tudo? Você me conhece já? Já, já fiz os programas há um tempo tudo, gosto muito seu trabalho. Ah, obrigada, gratidão. Como é seu nome? Francisca. Como? Francisca. Ah, Francisca. E aí, Francisca, conta pra mim, o que essa menina bonita quer? Ah, assim, eu estou sentindo assim, uma energia muito baixa, assim, sabe, eu quero trabalhar, mas, assim, não tenho ainda uma definição ainda do de que eu quero fazer. Essa pandemia acabou mexendo muito, assim, com o emocional, tudo, né? É. E eu um pouco desorientada, assim, né? E às vezes você consegue ver para mim ou me tá. nesse sentido. Eu vou falar alguma coisinha e depois eu vou pedir, vou passar energia para você. E ao mesmo tempo vou passar para aqueles que quiserem receber, né, de uma vez. Mas você é o foco principal, tá bom, Francisca? Tá certo, obrigada. Nada, mas vamos lá. Ah, é assim, essa pandemia, na realidade, mexeu com 150 mil pessoas, ou seja, os, os bilhões de pessoas que existem aqui no planeta Terra. E o recado que, a gente, que nós estamos dando, que veio para mim, veio para um monte de pessoas, é o seguinte, ou você muda, ou você aceita a situação... Ou não, não vai mais voltar nada a ser como era. E a pessoa vai definhando aos poucos. Eu vou ter que falar isso. Uhum. Ah, sabe, Francisca, eu tô conversando, eu atendo muita gente. Eu não paro. Ontem eu atendi até 11 horas da noite. Não. A Ju sabe uhum. que tá aí, né? Uhum. Ah, me assistindo. Eu atendi até 11 horas da noite. E o que que tá acontecendo? Eu tô percebendo que tem muita gente, Jean, com medo agora de não saber o que fazer. Acabou a pandemia, acabou o lockdown. Acabou o lockdown, né? Acabou. Assim, é. E a pessoa tá assim agora. O que eu o que, que eu faço? É para a vida. Que vida? É. Viajar, a pessoa já saiu da viagem, já se afastou dos outros, né? Ele já não Sim. tem mais uma vida comum, não tem uma convivência. É como se cada um se perdesse no meio de uma multidão. É eu estou sentindo, né? E assim, parece que parou tudo dentro de mim, assim, sabe? Eu quero trabalhar, quero. Assim, minha energia parece que. É como se você... O que que eu vou fazer no, em casa? O que que eu vou fazer nesses dias? O que que eu faço no domingo? O que que eu faço no sábado, Acabou. Acabou a sexta-feira da cerveja. É, então. Né? É. E, e tá muito interessante que eu tenho percebido que isso tá na maioria das pessoas. Verdade. E eu comecei a trabalhar essas pessoas e elas caíram na real. Que a vida hoje... Vai pedir muita mudança. Ah, sim. E aí a gente acaba ficando em um pouco resistente, né? Todo esse processo de mudança. Né? Isso. E as pessoas, elas não estão se vendo nessa mudança, como você está falando. Resiste. Porque ela quer resgatar dois anos atrás esquecer esse período. É como se esse período tivesse levado o significado de vida. É. Não é? Verdade. Tipo, o que que eu faço? E as coisas não são assim. Só é, que a, a vida gente tem, vai ter tem uma... Que gente tem que mudar. Oi? A gente tem que seguir em frente, né? E mudar. Sim, é. Mas a gente encontra resistência dentro da gente mesmo, né? São os próprios obstáculos que, obstáculos que nós colocamos. É, na verdade não é fora. Na verdade é dentro, né? é. A gente conseguir trabalhar esse dentro, e a minha dificuldade justamente é essa. Sim. A... Olha, tem. Tem a Sami aí que está na, na, no Face, ela está escrevendo assim. Acho que a primeira mudança é aprender a ver a si própria. A Isso, se enxergar é. e ressignificar. A vida, lógico. É, a a... Que... Mas as pessoas, sabe, Francisca, Sami, o pessoal que está aí ouvindo, o Jean também entrou, né, Jean? As pessoas, elas estão perdidas nelas. É verdade. Ela fala assim, será que... Bom, o Jean, por exemplo, ele está aqui trabalhando, né? Ele é um técnico de som maravilhoso. Mas eu, se eu perguntar para o Jean, Jean, o que, que você pretende fazer? Não, lógico, não no trabalho, né? Mas intensificar a vida. Ele também vai me responder, não sei, Armin. Não sei. Ah, ele acabou de falar, não sei. Não <risos> sei. É, Sabe, é assim parece que a mente da pessoa, parece que a, a, as coisas, aquelas ide, idealizações, as gratidões, parece é. que pararam, estancaram. É, eu Estou sentindo isso, assim, parado Está estranho, assim, quando você <risos> segue, você quer fazer uma coisa, aí daqui a pouco você já desiste daquilo. É. E aí você procura tentar buscar força para né, continuar. Isso. Então? Tá com aquela vida, vai estar tá lá, vem para cá, pega isso, pega aquilo. Pois é, então, é? por que que para mim não parou? Porque eu não parei de trabalhar. É. E o meu trabalho é de ajuda ao próximo. É, é, é trabalho de doação, é, é trabalho de ver a cura das pessoas, entendeu? Então, é, é uma coisa muito intensa. Ao contrário, eu melhorei, não melhorei Jean. Bastante, eu melhorei. Por que, que eu melhorei? Porque eu, sabe, as coisas foram vindo para mim. Tudo isso já estava já previsto, tudo isso ia acontecer. E, então eu a gente vai, batalha e faz acontece. Você não tem tempo de cair né, no pior. É, a gente tem que se abrir para né? a vida, né? Exatamente. Assim. E as pessoas, elas não sabem o que é ser solidária com ela. É, elas ficam fica na solidão muito. com elas, entendeu, Francisca? É, e quando fica você muito, fica muito. na solidão com você, na hora que você vê que está tudo abrindo, você se fecha mais porque tem o medo de não ter mais nada para você. Isso nós chamamos de depressão uh, muito forte que houve nesse período e que as pessoas não conseguiram se encontrar e ficaram se procurando no perdido. Então a vacina já veio, lockdown já foi, o corona está aí, virou uma. Tá, tá meio enfraquecido, vamos dizer. Uh, acabou, está tudo aberto e aí eu me fechei, né? é verdade. Vamos mudar isso, vamos ressignificar e é. vamos entrar na vida a partir daí. Eu estou atendendo muita gente assim, inclusive pessoas que tiveram problemas até de paralisia, pessoas que tiveram AVC, pessoas que tiveram Covid e hoje estão com deficiência pulmonar, porque muitas delas ainda têm essa... Essa deficiência pulmonar, então o medo está tomando conta dessas criaturas. Elas, elas não tiram a máscara nem para ficar sozinhas em casa. Precisamos tomar muito cuidado. Então, eu, você quer energia fria? Vamos passar? Vamos passar energia Então, você vai ficar um pouco quietinha aí, continuar na linha, tá bom? Mas desliga, porque não desliga o telefone. Você se desliga, daqui a pouco eu te chamo. Que eu vou passar energia fria para você. E para todos que estiverem aí nos ouvindo. Mas você é o foco principal, tá bom? Tá certo. Daqui eu a pouco desligo. eu te chamo e você me conta o que você sentiu. Eu desligo ou fico na linha? Não, fica na linha. Tá, tá um beijo. Até já. Bom, Jean... Estou aqui passando energia fria para a Francisca, né? Os Pleiadianos já estão em ação. Para vocês também, mesmo estando aí no YouTube, no, no, YouTube, no Face, no Instagram, é, também vão receber aqueles que quiserem. E vamos continuar os no, o nosso programa aqui. Se tiver mais alguém que queira falar comigo, é só ligar aqui para Vibe Mundial no 3262-4490. Esse é o telefone daqui, da rádio. E o meu telefone particular, do meu consultório, para você entrar em contato comigo é 11, estou em São Paulo, 99675-5250. 9675-52 em São Paulo. Meu nome é Armen, Armin de Gourmandian. Uh, programa na Rádio Vibe Mundial há 22 anos, só isso, né? E estamos aí sempre levando o melhor de nós para poder passar para vocês. E também temos o número fixo que é o 211 29 8343 29508343. Ah, a Sami está dizendo que ela está ah, recebendo muita energia nos pés e as pernas muito geladas. Que bom, Sami é, Já começa mesmo, muitas vezes, pelas pernas, né? A Ju já colocou o telefone aqui, o meu número, que é o WhatsApp. E o que eu quero dizer para vocês agora, gente, é o seguinte... Eu trabalho com o registro da memória celular, que foi um pouco de conversa que eu tive. Eu canalizo o subconsciente da pessoa, né? canalizado por mim, é um trabalho que eu já nasci assim. Então, eu tenho muita facilidade disso. E nós chegamos na origem do problema da pessoa. O que, que ela tem? O que está que acontecendo com ela? Né? Da onde vem aquilo? DNA, qual é o DNA mais forte? É o paterno, é o materno? Tem 50% de cada um, com certeza, mas sempre tem um que potencializa mais que é aquilo que eles falam, ah, puxou a mãe, puxou o pai. Na realidade, agora nesses tempos de mudança, nós vamos ver que nós não puxamos ninguém, né? Nós não puxamos nem a nós mesmos, porque o que nós temos é o que veio para nós através... Da, da memória dos nossos pais né? dos nossos antepassados dos nossos ancestrais que são os medos o medo da, da, da, da, da falta, o medo da perda o medo da culpa, depressão de como isso vai ficar da morte, mas de uma morte uh, sabe muito forte né? então então uh, tudo isso nós trabalhamos no registro da memória celular, se você quiser saber um pouquinho mais dessa do registro da memória celular, que são três sessões, uma vez por semana, né? Por quase duas horas, uma hora e meia, que eu fico com a pessoa, é só entrar em contato pelo 9675-5250, que é o meu WhatsApp, e vou pedir também para vocês o seguinte, pessoal. Vão lá no meu YouTube, YouTube oficial, Armem de Gourmandian, e se inscrevam. Nós vamos começar a fazer vibe pelo YouTube, né? Se inscrevam lá na, no meu YouTube, se inscrevam para saber o que que rola, como que assistam os meus vídeos, eles estão muito bons. Me sigam pelo Instagram, uh, oficial, Armin de, Armin, né? É arroba oficial armen não é arroba armen oficial tudo junto então vocês vão lá no meu YouTube vocês podem me seguir e para continuar minha explicação né eu trabalho também com a radiestesia magnética imantada que é fantástico a radiestesia magnética imantada gente eu não uso imã não uso nada disso à medida que a pessoa vai recebendo essa força energética essa frequência, né? Eu, faço, eu uso o pêndulo e ela vai recebendo, vai fazendo uma limpeza, vai tirando as energias intrusas, tudo que tá de negativo nela, na casa dela, no ambiente de trabalho. Eu tenho feito muito isso, pessoas estão me chamando, né? para ir até no, agora que voltaram a reabrir, parece que as lojas estão estagnadas, estão sem movimento. Então, já fui atender dois clientes que pediram para eu ir lá fazer uma, um trabalho para ver o que estava que acontecendo. E realmente, nesse período que ficou fechado, entrou muita coisa negativa, porque essa coisa negativa está rolando, né? Uh, Tá pairando no ar aí, tá, tá junto das pessoas. E aquele medo que o dono da loja tem, que a dona da loja tem, começa a entrar e afetar o ambiente de forma uma egrégora. Uma egrégora muito pesada lá dentro do ambiente. Então, eu fui lá, limpei, a, a, acabou de limpar, começou no, no dia seguinte, a coisa começou a, a virar, entrar a clientela, principalmente uma que é a loja de roupa que é onde eu compro dela muitas roupas também e a coisa mudou completamente né a energia mudou uh, uh, tá, tá muito legal o corpo da pessoa vocês vão lá no meu YouTube vão lá no armen oficial né no oficial Armin de Gourmet, eu sempre troco lá no meu YouTube. Vocês vão assistir, vocês vão ver as coisas maravilhosas que acontecem. Vão no meu Instagram também, tem muitos vídeos. Vocês podem participar, e para quem quiser saber mais ou ter mais coisas sobre mim, é também ah, sobre energia fria vibracional curadora que eu faço um, um, um pacote, né? Eu atendo a pessoa, ela tanto vai passar pelo registro da memória celular, como ela vai passar pela radiestesia magnética. E no final, nós fechamos com duas sessões de radiestesia, de energia fria vibracional curadora que a Francisca está recebendo. Eu vou chamar a Francisca e vocês vão ouvir, depois eu continuo falando, tá bom, gente? Francisca? Alô? Alô? Ou é, está mudo. Desligou. Ou ela desligou ou está mudo o telefone, mas tudo bem. Então, a, a, a, nós não conseguimos falar com a Francisca, mas ela deve estar tá bem. Desligou. É? Está mudo? É. Então, tá bom. Então, aonde ela estiver, se ela quiser depois entrar em contato, falar alguma coisa, pode entrar em contato conosco. E a energia fria vibracional curadora, vocês viram que teve uma pessoa aqui no, no Face que escreveu que a perna dela começou a esfriar. Provavelmente a Sami tem dores na perna e atingiu as pernas dela. Por quê? Porque está começando a fazer o processo de cura. Né? Ele atinge os pontos doentes da pessoa e à medida que ele vai entrando, a energia vai entrando... Né? No, na pessoa, ela entra em filetes, é uma frequência de luz que entra em frequência. A Rosália também está tá sintonizada, seja bem-vinda, Rosália. Essa frequência de luz, ela vai entrando em filetes, ela pode entrar tanto na cor azul, verde, não importa. Mas, mas não é uma cor que a gente vê aqui, é, é, é uma coisa muito forte, né? muito diferenciada. E atinge as células doentes. E essas células doentes, tanto na questão psíquica, emocional, espiritual, física, porque ela vai junto, ela vem junto com a vibração da terra, né? Então, quando vem com a vibração da terra, um abraço, de, uh, Rogério de Sorocaba, tá aí também, outro para você, Rogério. E, então, à medida que ela vai recebendo essa energia forte, o corpo começa a ondular, começa a entrar. Por quê? Porque vai mexendo nas células, né? Mexe em todo o sistema neural, mexe em toda a rede neural e, e vai desenvolvendo um trabalho fantástico na pessoa. E, e a pessoa começa a entrar no movimento, sabe, muito legal, muito bacana, o corpo dela ondula, a cabeça mexe e, e vai, sabe, porque mexe com a manta também, né, toda, toda a manta do corpo, assim como mexe do planeta Terra, então as coisas... Né? Se unem as coisas, as frequências ficam a mesma. E a cura vem. A cura vem tanto na questão física, emocional, psíquica, espiritual, seja no que for. Tá? Então, se você quiser fazer, faz seguinte assim, agenda uma consulta. Venha, venha fazer uma consulta comigo. Agenda a consulta. E você vai ficar duas horas na consulta. Quando à medida que eu vou conversando com você, eu percebo tudo que você precisa, vou falando, nós mexemos com muitas situações travadas, obstáculos, angústia, medo de perda, culpa, maritacas, aquelas maritacas na cabeça, né? Inclusive, eu trabalho muito bem com sonhos também, quando a pessoa tem sonhos assim. Né, frequentes com a mesma coisa, o que que é. E a gente chega até o momento da concepção e vem, pra, vem de lá para cá. E vamos ver quais são os obstáculos. Por que, que você procrastina as coisas? O que, que acontece que você quer fazer e não consegue? Você elabora tudo na cabeça e não consegue ir para frente, né? Então... Quando tudo isso acontece, tem alguma coisa que te trava. E o que está que te travando? É a crença. A maioria das vezes é crença, são padrões, são coisas que vêm na tua cabeça e você não vai para frente. Então, a pessoa vem, ela faz uma consulta. Na consulta, ela recebe de tudo um pouco, nessas duas horas, e ela até começa a lembrar. Aí, gostou? A maioria faz a grande maioria gosta, e nós fechamos o pacote de seis sessões no mínimo e dez sessões no máximo, tá? E vale, e vale você ver. Eu atendo tanto presencial como pelo YouTube, é, pelo online, né? Atendo das duas formas. Estou atendendo uma pessoa na Austrália, estou atendendo uma outra pessoa nos Estados Unidos... Né? Esqueci agora a cidade Estou ah, atendendo A gente atende pessoas de qualquer... Ah, Portugal já atendi várias Então nós vamos atendendo À medida que precisa Quem está aqui em São Paulo Atualmente está pedindo para vir online né? Na capital E quem mora no interior Algumas estão vindo presencial E outras estão online E estamos sempre aí com vocês Tá bom? Pessoal, eu vou dar um curso de energia fria vibracional curadora para quem quiser se inscrever é só para 10 pessoas, é só para cinco pessoas porque ainda estamos respeitando a distância lá no meu consultório que vão ser, que vai ser nos dias 24 e 25 de setembro, sábado e domingo, das 10 da manhã até as 19 horas, nos dois dias. É para você aprender mesmo. E no dia 22, das, 19, das, 17, das 17 às 19 horas, eu vou dar uma palestra gratuita para 10 pessoas que queiram fazer, irem lá para saberem o que é, como que funciona, se inscreverem e até experienciarem a energia fria vibracional curadora. Então, no dia 22, numa quinta-feira... Vocês vão ter gratuito, já se inscrevam pelo 9, 9 5250. Manda o WhatsApp falar, eu quero ir, mas marcou tem que ir, tá? Lá no WhatsApp eu converso direitinho e também uh, temos outras coisas super interessantes para vocês. Chegamos no final do nosso programa, aguardo por vocês. Marquem, agende uma consulta, vai, você tá precisando. Você vai ver se é bom ou não. Se você não gostar, eu me comprometo, eu devolvo o dinheiro. Tá bom? Nós fazemos o pacote, parcela tem oito vezes. E tá bem em conta, viu gente? Tá ainda com preço de lockdown. Boa. Um beijo grande para todos. Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão a todos que estão nas redes sociais nos assistindo. Gratidão. E aí, gente? É... O que você está rindo? 14, 500, 500, 000, mãe... Ah, tá ligado <tavilha> aqui, hein? Cuidado com o que você vai falar. minha mãe, meu tio, minha tia. Para a família inteira, pro vizinho, pro zelador do prédio. Pessoal, tá aí. Uh, ah, participar da rifa, né, Ju? Esqueci de falar. Oh, mas vocês que ainda estão aí me ouvindo, tanto no Face como no Instagram... Vai entrar alguém agora, Jean? Não, Tá gravado? Tanto no Face como no Instagram, eu estou fazendo uma rifa, ideia da Gabi, né? E a rifa tem 100 números, nós estamos com a metade, né? Nós já vendemos uns 50. É, como é só 10 reais o pessoal tá comprando, por quê? Vai ganhar uma frequência, que eu trabalho com a frequência biomolecular. E, além da frequência, uma radiestesia de 40 minutos. Pode ser online ou presencial. Você escolhe um número e manda entra em contato comigo pelo WhatsApp, que é o 996-7552, é, o código diário é 11, né? Tem que ser aqui no Brasil para receber a frequência, né? Porque fora não está dando para mandar. Já tentei mandar para os Estados Unidos, não consegui. Eles não, não deixam passar a frequência, né? É alf... segura. Eles estão segurando. Voltou tudo. Gê, você não risada, mas voltou, é sério. Então, não adianta. Tem que ser Brasil mesmo. Tem que ser aqui dentro. Eu não sei pra gente ir né, pra esses lugares, eu não sei porque ninguém pediu de lá, né? Se cortar pelo México, dá pra ir. Pelo... Vai nadando pelo México? Ai, gente, é o Jean, viu? Ele é triste. Vocês não sabem quem é esse cara aí. Ele é triste, gente. Você tá sintonizada? A frequência na alfândega, assim, foi na alfândega. o que tá falando aí. Então... Pra quem quiser. A Ju sabe da frequência, né, Ju? vendi um monte já, a pessoa adora a frequência. Toma, melhora tudo, limpa mesmo. Então, e eu faço junto com a radiestesia. a pessoa, né, mesmo que estiver online, a gente simula o dedo da pessoa em cima da tampinha, do frasco e tal, é muito legal, é sério. E, e vale fazer, porque é bom demais. Olha lá, o, o Nelson está falando. Eita, Jean. Vem aqui, vem Jean. Vem aqui mostrar a cara, vem. Ele vem aqui mostrar a cara para a gente sair do ar. Né, Jean? Cadê? Olha, aí. Olha ele aí, ó. ó. E aí, pessoal? Faz assim, ó. Faz cadê? É isso que ele faz o tempo todo. Mas, ó, gente, ele não faz isso com todo mundo, não, viu? Não, só com os amigos. É, só os amigos. Quantos amigos? <risos> é, é que nós estamos há muito tempo juntos aqui, né? Então é isso aí, tá bom? Agora eu vou desligar, que eu tenho que ir embora, fazer outras coisas. Agora eu vou me cuidar, tá bom? Aguardo por vocês também. Vê se a gente é horário, vão lá, ou vão tomar um café comigo, né? É, a Ju tá falando que você é muito divertido, viu, João Ah, obrigado. É que ela não te conhece ainda. Ah, pois é. É, né? <risos> Tchau pra vocês Paz, luz e harmonia, gente, gratidão